A gente fala agora sobre artesanato, pessoal, porque visando estimular as vendas aí dos artesanatos, a Casa do Trabalhador de Três Lagos está com ofertas especiais em algumas peças. A Beatriz Benedetti tem mais informações para a gente. Hoje eu estou aqui na Casa do Artesão, porque essa semana eles estão com uma promoção especial que vai estar acontecendo durante toda a semana de algumas peças aqui da casa. E além disso, eles também é, estão divulgando né, alguns cursos que estão disponíveis aqui. Então hoje eu vou estar conversando com a Aline Araújo, ela é diretora aqui da Casa do Artesão e vai estar explicando um pouco mais para a gente sobre como vai estar funcionando. Então Aline, muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria saber como que vai estar funcionando essa semana de promoção aqui na casa. Essa semana nós teremos promoção de alguns produtos aqui de 10% a 30%. Fizemos um, uma curadoria né, das peças que os turistas mais procuram e resolvemos pôr na promoção para as pessoas conhecerem a casa. Porque ainda existe aquela coisa assim, ah, não vou na casa do artesão porque é caro. E não é, é bem acessível os produtos daqui. Além disso, também é uma forma de ajudar né, o artesanato aqui do município. Sim, aí vai estar tá valorizando a nossa arte local e gerando renda para várias famílias. E agora falando um pouco sobre os cursos que a casa disponibiliza, quais ainda estão com vagas abertas? Agora nesse começo do mês de maio vai estar aberto para novas turmas de crochê, macramê, pintura em tecido, pintura orgânica e ponto russo. E como é que faz para participar? Como é quem quer se inscrever, precisa de. É, tem algum custo esses cursos? Sim, todos os cursos hoje da Casa do Artesão tem um custo fixo de R$ reais. São quatro aulas no mês, todas as aulas têm duração de duas horas, o material não é incluso, mas nós temos aqui um, os kits de todos os, o, os cursos, que um valor bem é mais acessível para o artesão. Então, eu queria que você deixasse o convite aí para o pessoal vir prestigiar esta semana e também os cursos disponibilizados aqui na casa. Eu convido toda a população de Três Lagoas para vir conhecer a Casa do Artesão, prestigiar a arte e o, o talento que nós temos aqui na nossa cidade e aproveitar os descontos, né? Tirar isso da cabeça que artesanato é caro. Artesanato não é caro, artesanato é único. Então os cursos também, é, pode estar se inscrevendo a partir de, de quando? Já pode se inscrever? Pode, nós já temos para alguns cursos, nós já temos lista de espera, então vai fechando turma, a gente vai, vai avisando quando fecha ou se quiser vir já deixa o nome para reservar. Certinho, Aline. Obrigada por estar explicando pra gente e é isso. Então fica o convite aí para toda a população que quiser fazer os cursos que estão disponíveis e também vim prestigiar o artesanato aqui dos três lagoenses aqui na Casa do Artesão durante essa semana que vai estar aí com uma promoção. Eu volto ao estúdio.